Apresentando... Eu, papai Jujuba Nanica No canal... Jujuba Nanica Foi isso, para mais vídeos de hoje Pessoal, estamos aqui é em mais uma live